Olá pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Dr. Kim pra gente chamar para participar do primeiro concurso de vídeos do Conselho Regional de Química. Você vai gravar um vídeo de dois a três minutos para falar sobre a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro. Ah, tem conteúdo pra caramba, né? Pega a sua câmera, o seu celular, né? E começa a roteirizar o que você vai mostrar pra gente sobre a crise hídrica. Para profissional, categoria para estudante. O que importa é você participar. Vem com a gente. Ai, ah, o melhor! Os melhores vídeos vão ser premiados sem dinheiro. É, vem com a gente, participe.